Saudações povo, eu sou o Sérgio Lanches, e hoje o vídeo é algo um pouco especial, porque esse aqui supostamente seria o nosso décimo vídeo falando sobre o Criativo 2.0. Na verdade já tem mais de 10 vídeos sobre isso aqui, mas esse marcaria o nosso décimo tutorial. No caso, o vídeo de hoje não é um tutorial, teu cu no meu pau, mas sim um vídeo onde eu vou responder bastante dúvida que vocês têm sobre o UFN e o Criativo 2.0 em geral. Existem muitas perguntas e dúvidas que vocês fazem nos nossos comentários, que são coisas importantes, mas são respostas rápidas que... Que não vale fazer um vídeo inteiro só pra isso. Então, como forma de comemoração aos nossos 10 vídeos de tutorial de UFN, hoje eu trago pra vocês as principais dúvidas sobre o Criativo 2.0. Então não esquece do likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal. E agora, bora pro vídeo. Rapaziada, acho que a primeira e mais recorrente pergunta que vocês fazem pra mim é se o UFN vai ser lançado pra consoles. Pessoal, essa pergunta é meio treta, hein, mano? É o seguinte, se você pesquisar isso na internet, vai ter fontes dizendo que sim, o UFN vai ser lançado, só que numa versão limitada. E fontes dizendo que não, a UFN não vai ser lançada pra console. Sendo sincero com vocês, eu não lembro exatamente a resposta oficial pra isso, mas se fosse pra eu responder isso, eu diria que... Não. Pessoal, eu não consigo imaginar um programa como a UFN funcionando em um console. Se você acompanha os tutoriais aqui do canal, você deve ter visto que, cara, tem muita coisa minuciosa, muitas pequenas informações que você precisa clicar, que você precisa acessar, e eu não consigo imaginar, de forma alguma, isso sendo possível num controle, com sei lá quantos botões existem no controle. A UFN e qualquer outro programa de edição ou criação de alguma coisa, exige que você tenha um mouse, que você mire em coisas específicas, Específicas, que você digite valores muito específicos. E é claro, rapaziada, isso sem falar da importação de modelos, da questão de você poder importar texturas e criar materiais. Eu não imagino como alguém conseguiria fazer isso no console. Sei lá, o cara baixa um modelo no PC, bota num pendrive, depois bota o pendrive no console e importa o modelo para o UFN, tá ligado? Não, mano, é impossível isso. Então, se por acaso a UFN for lançada para console, tenho certeza que vai ser uma versão mega limitada e que não vai ser muito diferente diferente do criativo 1.0 que já existe no Fortnite desde sempre então se você só tem um console para mexer com Fortnite essas coisas e você quer mexer com o UFN infelizmente eu diria para você tentar começar a ir atrás de um computador para acalmar um pouco seu coração você não precisa de um PC mega complexo e poderoso para mexer na UFN não tá óbvio que se você quiser mexer com gráficos e coisas pesadas você vai precisar mas no geral um notebook mediano para bom já roda o UFN e suporta diversas coisas que você pode fazer lá. Outra pergunta que quando você ouvir você pode achar meio bobo, mas vai fazer sentido eu responder aqui, é o que é possível fazer dentro da UFN? Ué, Bonnie, como assim? Você já não tá mostrando isso em vídeo? Você já não tá fazendo as coisas dentro do jogo? As pessoas não falam que dá pra fazer qualquer coisa na UFN? Bem, pra responder essa pergunta, é mais fácil eu falar sobre o que você não pode fazer dentro da UFN, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, porque assim você já fica esperto do que, que dá pra fazer e o que, que não dá. Bem, a primeira coisa que é óbvia, né, rapaziada, é que existe o limite de memória das ilhas do Fortnite, que é aquela barrinha de 100 mil de memória que fica lá no topo. Aquilo lá, por si só, já é um limitante pra gente gente. Então, uma coisa que não é possível de fazer dentro do UFN, é fazer, por exemplo, um mega mapa extremamente gigante, sem limites. Como, por exemplo, um mapa, sei lá, do GTA San Andreas. Você nunca ia conseguir fazer um mapa do GTA San Andreas com as proporções exatas. Se bem que a ilha extra grande do Fortnite, eu não sei não se ela não tem o tamanho de San Andreas. Mas enfim, acho que deu pra entender, né? O um mapa, sei lá, do Red Dead Redemption, você nunca conseguiria fazer. Além disso, outras coisas óbvias. Coisas que vão contra as regras do Fortnite, né? Você nunca vai poder importar um modelo pornográfico ou fazer qualquer coisa que seja proibido ou, sei lá, discurso de ódio e esse tipo de coisa. Agora, partindo para coisas mais específicas que, inclusive, vocês perguntam bastante, aparentemente, até então, não é possível trocar a sua skin do jogo. Eu não posso, por exemplo, importar o modelo que eu quiser e colocar esse personagem para ser jogável na UFN. O que você pode fazer é criar um novo estilo de jogo, onde o seu personagem, o seu modelo da skin do Fortnite fica oculto e você controla controla alguma outra coisa como por exemplo esse vídeo aqui que eu fiz mostrando um mapa de Undertale onde você controla essa bolinha azul para desviar dos obstáculos isso você pode fazer agora trocar sua skin você não pode e os motivos são meio óbvios né rapaziada a Epic lucra demais com skins e isso ia dar maior problemão com a galera que eles fazem parceria tipo imagina só foi a maior burocracia maior rolê para eles conseguirem fazer um contrato com a Marvel para ter os personagens lá aí chega lá o Juninho e importa qualquer herói da Marvel que não tenha oficialmente no Fortnite pra dentro do jogo. A Marvel não vai gostar disso, né, velho? Outra coisa que até onde eu sei não é possível fazer no Fortnite, pelo menos de uma forma fácil, é adicionar novas armas. E quando eu digo adicionar novas armas, eu tô dizendo novos itens daqueles que você pode ter dentro do seu inventário. O inventário padrão do Fortnite. O que você pode fazer é colocar algum tipo de interface, algum tipo de imagem ou modelo 3D na sua tela que simule algum tipo de arma, igual esse cara fez com a arma do Klimbo ou Clombo, eu nunca sei o nome desse bicho, ou igual esses caras fizeram com esse mapa estilo Doom dentro do Fortnite. Tipo, você tá usando uma arma normal do jogo, só que tá aparecendo a imagem de uma arma diferente. Isso eu ainda vou mostrar pra vocês num próximo vídeo aqui do canal, tá? Não é tão difícil de fazer. Agora, se tiver alguma forma de realmente colocar uma arma nova dentro do jogo, eu não vi isso acontecendo ainda, não vi ninguém fazendo, e se der pra fazer é com programação em Verse, e provavelmente é um código bem complicado que ninguém fez ainda. Agora, a pergunta polêmica e que muita gente espalha misinformation por aí, é a seguinte. A Epic está banindo contas por conta de direitos autorais? Rapaziada, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês conhecem alguém que foi banido do Fortnite por causa de direitos autorais no FN? Hum? Eu não conheço. Isso foi uma encheção de saco nas redes sociais e em tudo que é lugar. Por exemplo, no dia que eu postei o vídeo importando modelos 3D, eu usei o Donkas. E eu também postei imagem na aba comunidade do YouTube, postei coisa no Twitter. Sempre aparece uma pessoa falando, ó, oh, cuidado aí pra não ser banido, hein? Algumas pessoas falam na boa intenção ou na ingenuidade ali, mas outras falam só pra encher o teu saco, tipo, ó, oh, vai ser banido, ó, Cara, não é assim que funciona. Logo que a UFN foi lançada, a Epic lançou uma nota dizendo que ela está no direito de banir Pessoas que usem conteúdo de direito autoral Mesmo se eles não publicarem Mapas, só se eles colocar O um modelo lá, eles já podem banir Isso não significa que eles vão banir, se fosse assim Eu já tinha sido banido, eu já coloquei modelo de Breaking Bad Já coloquei modelo de marcas que Eu não posso falar ainda, porque é confidencial Já coloquei modelo da Nintendo E faz semanas já, e eu não fui banido Isso não significa que eu não posso Ser banido, eu posso sim Mas a época não vai fazer desse jeito, de simplesmente chegar E banir a galera, porque pra comprovar os direitos de alguma coisa, rola uma certa burocracia e essa burocracia envolve, por exemplo a empresa dona dos direitos avisar a Epic que ela não tá gostando daquele conteúdo. Por exemplo, pra eu ser banido, a Nintendo teria que ver o meu vídeo, ficar puta com isso e notificar a Epic. A Epic iria me notificar pra eu remover o Donkas ou talvez o conteúdo, né, do YouTube e se eu desobedecer aí sim eu vou ser banido. Óbvio que todo cuidado é pouco. Então eu nunca vou publicar esse mapa pênis de tênis onde eu coloquei o Donkas e não vou ficar fazendo conteúdo e mapas e vídeos usando mais modelos aleatórios por aí. Quanto mais eu fizer isso, mais chance tem de alguma empresa ficar bolada. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que ultimamente a Activision ela tem ficado meio puta com Fortnite porque tem pessoas fazendo mapas descaradamente copiados do Call of Duty. Inclusive, usam nomes e referências e tudo do Call of Duty. E aí, a Epic está notificando os criadores a removerem esses mapas. A Epic não tá passando a vassoura e varrendo a galera do jogo. Então, não é assim que funciona, tá? Fique tranquilos, mas também não faça merda, pelo amor de Deus. O Fortnite está copiando ou competindo com o Roblox? Ai, galera, o Roblox. Desde o começo do meu canal, a gente zoa com o Roblox aqui, né? Pessoal, competindo com o Roblox é óbvio que tá, né? Todo jogo tá sempre competindo com outros jogos, é normal. A Epic, obviamente, quer mais jogadores no Fortnite do que jogadores no Roblox. Tudo dentro do capitalismo é concorrência. Agora, a galera que fala que a Epic tá plagiando ou copiando o Roblox? Rapaziada, acorda pra vida, velho. O Roblox ter o Roblox Studio não é algo único, algo especial, algo patenteado por eles. Milhares e milhares e milhares de jogos na história permitem que os jogadores façam modificações ou criações dentro dos seus jogos. Só que alguns dão mais liberdade e outros não. Quer um exemplo aqui? O VRChat, que eu tanto falava aqui no canal. O VRChat é completamente modificável por causa da Unity, que é a engine que eles usam. O próprio VRChat disponibiliza no site deles os plugins que você precisa para fazer mundos, para fazer personagens. Eles permitem que os personagens e os mundos tenham interações com todo tipo de coisa. Tem um avatar no VRChat que é uma TV que fica rodando um filme do Shrek, velho. Tem como você passar lives e vídeos do YouTube direto dentro de mapas do VRChat. E por aí vai, cada jogo tem o seu nível de liberdade ali até onde ele deixa os jogadores mexerem. O VRChat, inclusive, libera a é demais né mano O que tem de avatar e mapa de putaria naquele jogo É brincadeira Então não, não tem nenhuma cópia, nenhum plágio E você jogador de Roblox Não tem por que ficar puto com a Epic Não tem nada a ver uma coisa com a outra Por mim, toda grande empresa que tivesse grandes jogos Que pudessem ser modificados Deviam fazer isso, de liberar a possibilidade da galera fazer as coisas A Epic tá certíssima em endossar as pessoas A fazerem esse tipo de coisa Porque eles liberando a galera Pra criar seus próprios jogos e próprias experiências e pagando as pessoas para isso? Meu, além deles terem uma porcentagem de lucro enorme, eles atraem mais pessoas para o jogo deles, eles sustentam vidas de pessoas pelo mundo afora, ou seja, eles geram emprego e eles aumentam a vida útil do jogo deles, provavelmente pro infinito agora, né? Porque as pessoas podem fazer qualquer merda. O Roblox é um jogo velhaço já, já existe há muito tempo e ele só existe há tanto tempo e é tão forte hoje em dia? Porque a comunidade faz coisas, a comunidade tá livre para fazer o que quiser. E o Fortnite tá indo por esse caminho. Se você se fosse uma empresa grande com uma oportunidade de fazer isso, de botar a galera pra trabalhar pra você, e você ia lucrar e deixar seu jogo vivo pra sempre, você não ia fazer isso? Hã? Hum, o criativo 1.0 vai ser abandonado. Rapaziada, o criativo 1.0, a gente chama de 1.0, mas nem tem esse nome, né? Mas enfim, o criativo 1.0, ele caminha junto com o 2.0. Na verdade, os dois são a mesma coisa. A diferença é que o 2.0, que a gente chama de 2.0, é o editor da UFN funcionando em paralelo ao jogo. Então, se você usa o UFN ou acompanha os vídeos aqui do canal, você sabe que a UFN funciona meio parecido com o criativo 1.0. Você ainda tem lá os mesmos dispositivos Você ainda consegue entrar no jogo e modificar As coisas da mesma forma de antes, né? Usando o celularzinho lá, aumentando as coisas Usando grade, acessando galeria Então, não, não vai ser abandonado não Eu acho que vai continuar lá da mesma forma de sempre Inclusive, é a forma da galera Dos consoles e celulares De poderem exercer os seus trabalhos E sua criatividade dentro do jogo, né? Já que eles não têm acesso ao UFN, Pelo menos o 1.0 eles conseguem E eu acredito, inclusive, que a Epic vai continuar lançando Dispositivos e galerias pro 1.0 Zero. Até porque eles estão lançando mesmo. Eles precisam desses dispositivos pra poder fazer funcionar algumas coisas. Tipo o dispositivo de sequenciador cinemática, o dispositivo de malha esquelética. Os negócios estão chegando aí, velho. Tá atualizando, tá normal. Agora, e o Battle Royale? Vai ser abandonado? Também acho que não. Porque, rapaziada, o Battle Royale do Fortnite é o carro forte deles. Pelo menos até agora. A gente tem aquela coisa da galerinha que fica, ah, jogo morto, dead game, dead game. Tá, mano, qualquer outro jogo que você for jogar tá mais morto que o Fortnite. Fortnite, tá? Só avisando isso. Sério, vai, pega um exemplo aí qualquer jogo, vai. Fala um aí. Tá mais morto que Fortnite, mano. Se o critério for números de jogadores, sim, qualquer jogo que você pensar tá mais morto que o Fortnite. Talvez os únicos jogos que estejam tão vivos quanto Fortnite seja, sei lá, Valorant e talvez Warzone. E o LOL, né? Mas o LOL não é nem jogo, aquilo lá é uma droga pesada, rapaziada, ó. Vamos se cuidar, pelo amor de Deus. O Battle Royale tem um trabalho tão grande aplicado e gera tanto dinheiro tanto jogador, não tem como esse negócio acabar, velho. Eu acredito que na proporção que o Fortnite chegou hoje em dia, ele não acaba nunca mais, sinceramente. Até porque o jogo ele vai evoluindo e acompanhando a tecnologia da época. Então, não, não vai morrer, não, velho. Jogadores saem, jogadores entram. Já é assim há seis anos. E a tendência é continuar desse jeito. Agora, uma coisa que eu fiquei sabendo e que, pelo visto, vai rolar mesmo É que por conta desses modos agora serem coisas completamente diferentes Tipo o Criativo 2.0 e o Fortnite Battle Royale A Epic, pelo visto, tá planejando colocar o launcher do Battle Royale E o launcher do Criativo em downloads separados Como se fossem jogos diferentes dentro da Epic Isso eu acho que vai rolar Mas abandonado não vai, não Rapaziada, essas foram as nossas perguntas Pelo menos as maiores que vocês mais mandam por aí Eu sei que tem algumas específicas e algumas que eu vou sim fazer em vídeo Como por exemplo programação em Verse Eu só peço pra vocês novamente que Rapaziada, calma, tá? Eu não tive acesso Antecipado a UFN. Programação nunca foi o meu forte na minha vida Então eu ainda tô estudando muita coisa Eu quero poder passar pra vocês um tutorial De Verse que seja decente Eu quero passar informação boa pra vocês Eu não quero fazer um tutorial bosta Então eu tô ensinando tudo que eu sei que dá pra mostrar Em vídeo, as coisas, as dúvidas mais simples Mas eu vou sim trazer vídeos mais Complexos, inclusive já dando alguns spoilers Aqui para vocês, além de trazer vídeos sobre Verse, eu quero trazer vídeos sobre dica de Level Design, ou seja, construção De mundos interessantes e modos De jogo interessantes, quero também fazer uma Seriezinha fazendo modos de jogo específicos Por exemplo, tutorial de como fazer Um mata-mata, tutorial de como fazer Um procurar e destruir, tutorial De como fazer um prop hunt Tutorial de como fazer um terror e por aí vai. E eu também vou fazer vários vídeos sobre coisas mirabolantes e malucas dentro do Fortnite UFN. Como, por exemplo, uma das coisas que eu já tô planejando fazer. Como usar o seu corpo real pra importar animações pra dentro do UFN. Sim. Isso vai acontecer e não vai demorar muito, não, tá? Então, rapaziada, vocês não perdem por esperar. Se você tá chegando aqui hoje, fica à vontade pra assistir nossos conteúdos. A gente tem aqui uma sériezinha já de 10 vídeos de criativo 2.0. Eu agradeço demais a galera que tá chegando e que tá interagindo tanto comigo nessa nossa fase aqui do canal. Sério, tem muita gente da comunidade, principalmente lá no Twitter, que tá me conhecendo agora, ou que tá começando a falar comigo agora, que tá aprendendo coisa comigo, muita gente me apoiando, me divulgando. Cara, isso tá sendo muito bom pra mim. Eu tô muito feliz com isso. É sempre muito bom poder ajudar as pessoas e ver que a galera tá conseguindo criar coisas por causa do conteúdo que eu tô fazendo aqui. Eu já falei algumas vezes, muitos ainda não devem saber, mas eu fui professor de computação gráfica e esse tipo de coisa há algum tempo atrás e parte dessa profissão segue ainda na minha cabeça, eu gosto muito de ensinar as pessoas, então é um prazer poder estar tá fazendo isso com esse jogo que a gente gosta tanto e desse jeito zoeirinho e macaco que eu sempre faço. Eu espero muito que você esteja gostando dessa fase assim como eu, espero que tenha gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Tamo junto, até a próxima, um beijo do careca Fui